Olha, tá difícil, hein? Tá difícil. Ok. Beleza Guerreiros, eu sou o William Roth. Hoje é dia de falar com vocês aqui sobre a Ubisoft, nossa querida Ubisoft, né? Que tem se afundado aí cada dia mais, numa crise interminável. É tombo atrás de tombo, tá? Um negócio horrível. Eu comentei esses dias aqui sobre esses problemas todos, né? Que a Ubisoft tem enfrentado aí nesse vídeo aqui. E eu recomendo, inclusive, que vocês deem uma olhada, porque foi um vídeo que ficou muito interessante. Tá bem completo também, então dá uma olhada lá, Beleza? Quem quer rir tem que fazer rir. <risos> então, senhores, pois é, que fase, é? Que fase. Depois de tantos problemas aí, agora chegou aí a informação de que o evento Ubisoft Forward de 2022, ele não vai acontecer. Pra quem não sabe, o Ubisoft Forward é um evento anual que a Ubisoft faz, né? Onde eles trazem, enfim, trazem aí as novidades, né? Trazem os novos lançamentos, tudo que eles têm de novo para poder mostrar. E aí eles fazem um, um compilado aí nesse evento, né? Todo ano eu faço aqui a transmissão aqui no canal desse evento, mas esse ano não vai rolar, infelizmente. Vamos entender melhor aqui o que é que tá acontecendo, né? Como vocês já devem saber, esse ano não vai ter E3, beleza? Que inclusive é um outro player da indústria aí que tá sofrendo muito com crises, né? Já tem alguns anos aí, a pandemia só fez aumentar ainda mais essa crise da E3 aí, que enfim, já tá bem próximo de ser extinta, parece, né? Com base nisso, um repórter do portal Axios, ele perguntou aí a um dos representantes da Ubisoft sobre o evento deles que ia rolar agora em junho, né, que seria equivalente à conferência que eles fariam na E3. Lembrando que a Ubisoft já não faz conferência na E3, tem um tempo já, né? Eles fazem o próprio evento deles, que é o Ubisoft Forward. Só que o cara simplesmente respondeu que a Ub não vai ter evento nessa época, né? Nesse período agora de junho aí, que normalmente é onde ocorrem esses eventos aí na indústria dos games. A maior parte deles, no caso. E aí o cara disse que eles não vão ter nada. Nada mesmo, simples assim. Não, a gente vai ter nada não. É mole... E aí, sinceramente, para mim foi bem decepcionante essa notícia porque eu tava bem ansioso por esse evento, né? Eu tinha esperanças que nesse evento viessem aí novas informações sobre o próprio Ghost Recon Frontline. Como vocês sabem, aí a Ubisoft acabou adiando esse jogo para poder fazer alguns ajustes, umas mudanças, né? E pode ser que esse jogo ele fique bem interessante após essas mudanças. Quando ele foi anunciado, a comunidade rejeitou muito, mas a comunidade também fez muitas sugestões e aí de repente pode ser que a Ubisoft pegue algumas dessas sugestões aí e melhore o jogo né dependendo do quanto eles mudaram pode ser que o jogo ele se torne uma coisa bem interessante vamos aguardar para ver eu esperava também pelo menos um trailer uma gameplay sei lá alguma coisa do Splinter Cell remake que muito provavelmente não deve sair esse ano mas que com certeza eles já devem ter alguma coisa para poder mostrar Esperava também informações aí, um trailer, uma gameplay, alguma coisa oficial sobre o The Division Heartland A gente sabe que há um tempo atrás vazou uma gameplay, o jogo parece bem interessante, mas ainda não saiu nada oficial Quer dizer, só saiu mesmo um banner, né? uma logo e tal, um wallpaper, mas nada mais que isso a gente tá esperando gameplay, trailer, oficial, esse tipo de coisa. E esse jogo, o pessoal tá especulando que deve sair já esse ano. Tanto ele, quanto o Ghost Recon Frontline. Então, já deveriam estar tá mostrando alguma coisa aí. Então, assim, tinham realmente coisas interessantes pra ver nesse evento. Mas parece que a Ubisoft não tem nada pra mostrar. Tá complicado, né? Que porra é essa, barreco? Engraçado que esses dias eu estava aqui conversando com o Krois O Cross que vocês conhecem aqui das lives, né? Que a gente faz os nossos co-ops táticos aqui E a gente tava exatamente comentando sobre esses novos conteúdos Que poderiam aparecer nesse evento e tal E aí de repente aparece uma notícia dessa E aí é um balde de água fria na cabeça da fanbase, né? Coisa terrível mesmo Felizmente nem tudo tá acabado Porque o mesmo representante, ele afirmou que vai acontecer sim uma transmissão online ainda esse ano para poder mostrar aí os projetos as atualizações enfim as novidades que eles deveriam mostrar agora em junho mas não tem data definida ainda ou seja até evento da Ubisoft está sendo adiado imagine os jogos tá o negócio tá bem difícil para eles e o pior é que a situação da UB tá difícil e não dá pra gente ver assim por onde que eles vão sair desse buraco, até porque as novidades que eles estão planejando trazer como Ghost Recon Frontline, como Prince of Persia Remake, X Defiant, todos esses jogos eles já tem um hate absurdo em cima antes mesmo de serem lançados, foram anunciados e o hate já caiu com tudo em cima. Tem também o Rainbow Six Extraction, que saiu tem poucos meses, ninguém fala mais. Tem o Rainbow Six Mobile, que saiu esses dias aí. Eu também não tô vendo ninguém comentar mais sobre esse jogo. Não sei se flopou, enfim, vou dar uma olhada depois. Mas, sinceramente, não vejo mais ninguém falando desse jogo. Pode ser que sim, pode ser que não, depende, talvez... Na verdade, eu acho que os únicos jogos que ainda não estão sendo, assim, hateados, assim, pesadamente mesmo, são o Splinter Cell Remake, que o pessoal tá curioso pra ver, e o Avatar, né, até porque tá saindo agora no final do ano aí o filme, e o pessoal deve estar tá curioso pra ver como é que vai ficar esse jogo aí. Enfim, junho tá aí, é, várias novidades estão chegando pra gente, e o mínimo que a gente pode esperar é que agora cada vez mais as empresas tragam bons games, porque, enfim, o show não pode parar, a gente sabe, né? Um bom exemplo disso é Sniper Elite 5, que foi uma boa surpresa em relação aos games de tiro tático multiplataforma, né? O Armory Forge também, apesar de não ser exatamente um jogo ali com campanha e tal, mas é um outro bom jogo no estilo. É, já foi praticamente confirmado aí por insiders que a Sony tá trabalhando num novo jogo que mescla ali é, elementos de Metal Gear, de Splinter Cell. Então assim, estão surgindo cada vez mais novas opções para que a gente não fique refém apenas. Do Ghost Recon e aí, eu me refiro aqui ao Ghost Recon é para quem curte jogos de tiro tático em terceira pessoa, né? E acaba ficando aí sem opções, principalmente nos consoles, porque nos PCs a gente sabe que sim, tem muitas opções, mas para quem é do console, tá chegando aí cada vez mais novas opções para poder a gente ter uma variedade maior. Beleza, Comenta aí embaixo o que é que vocês acham, se, se acham que a Ubisoft vai conseguir se reerguer. Ou se vai ficar ainda um bom tempo aí nesse limbo criativo Sem conseguir emplacar um, um jogo que as pessoas possam de fato elogiar e tal Bem complicada essa situação Se você quiser ajudar ainda mais com esse projeto E ainda ganhar vários benefícios aqui no canal Então se torne um membro, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro E faça parte aí da nossa tropa, beleza? Forte abraço a todos Foco na missão E até a próxima